vai não, bota a base como é? é? Fala, como é? como é? valeu valeu deixa eu ver boy. só, só o dele não, não, tem que segurar para ele é, não cair valeu valeu valeu Vai cair, vai cair, me dão, hein, parceiro Cai não, é. sai daí, careta, é, sai daí, é, careta é, é, Sai, careta, cara Vai cair, caiu, caiu, caiu, parceiro Caiu, caiu, caiu, meu Sai, careta Não tem como esquivar, eu tô sentado Sai, careta Caiu, parceiro Pode cair, ponto, parceiro